E olha só que interessante, né? É, você tem aqui os Momentos de Sabedoria Financeira, né? Dicas que Valem Ouro. Então, é um, é um livrinho de bolso aqui com várias dicas. Então, para quem talvez ah, não quer parar, não quer investir, não tem tempo, enfim, mas quem sabe dá uma, uma zapeada aqui, dá uma olhada. E olha só, eu estava segurando aqui um, um, um, uma pílula, aqui né? Bem interessante aqui sobre sair com os colegas e não conferir o rateio das despesas gera receita. Saca financeira. Olha só, né? você vai no restaurante, divide aquela conta lá e tudo mais, ah tá bom, tudo certo, paga, vai embora. Depois vai perceber ou vai fazer as contas e pagou a mais. Pagou a mais. Sim. Acontece isso também, Antemir? Acontece. Às vezes, assim, o restaurante erra. Digamos assim, né? No lançamento de um valor. Uhum. Ou a, algum colega, alguém, é, que, digamos, ele está fazendo rateio, uhum. né? Pode estar tirando a conta dele é, né? e, e rateando antes os demais Ou seja, pode acontecer alguns equívocos, digamos assim. Uhum. E daí, assim, esse é um dinheirinho jogado fora. Uhum. É um dinheirinho assim, que eu poderia pegar com a minha família, poderia ter. A ressaca financeira vem, por exemplo, fazia... perdi aquele dinheiro que eu agora poderia fazer alguma coisa para o meu filho, para minha esposa. Uhum. E a gente, às vezes, não tem esse hábito esse cuidado, né, de cuidar aí com os pequenos valores, né, ser fiel no pouco também, né. E como você falou, às vezes as pessoas erram, né, o mercado às vezes erra também. Você acha que está tudo ali automático, né? Como é comum às vezes a gente olhar o preço na gôndola de um produto, põe no carrinho hum. e fica atento ali no caixa, fica de olho no caixa ali para ver se está registrando o mesmo valor, que às vezes você vai ver lá não vai bater, tá diferente, né? Você lembrou uma coisa muito boa. Nós temos uma técnica, né, você. Sim, sim. Como é que é? Que enquanto, enquanto um fica cuidando de empacotar, o outro fica olhando a, o registro da, uhum. da máquina no mercado, né? Uhum. E, incrivelmente, a gente acha erros é, lá. Né? Um produto de, sei lá, reais saiu por reais uhum. Um erro ali, né? Mas uhum. é, erros financeiros numa conta de mercado, onde passam de 100 itens... Uhum vai custar muito caro é. e essa questão até de mercado né a gente cansa de ouvir aí a coisa do, do não ir no mercado com fome né uhum. se fala muito uhum. disso e já com uma listinha isso. né tem Eu acho outras muito dicas, importante que é? essa questão da lista uhum. né anotar tudo que a gente precisa e seguir a, a risca ali a lista evita que a gente comprar coisas que não não estava precisando uhum. diminui muito isso é experiência própria